E aí, gente verde? E aí, gente profunda? Você sabia que é normal uma pessoa que está na faixa dos 60 anos no Brasil consumir mais de 50 cápsulas de remédio por dia? Normal. Isso é considerado normal. Aí quem está né, mais doente consome mais do que isso. Como seria a sua vida sem remédios? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Solta a vinheta, pessoal. A indústria farmacêutica, desde os anos 70, ela cresceu de uma forma alarmante. E graças a Deus, as pesquisas científicas, elas têm crescido muito nessa área e novas medicações vêm surgindo com menos efeitos colaterais e nós precisamos ser muito gratos a isso, porque até o início do século 20, as crianças ali na faixa dos 12, 14 anos, né, quando a diabetes começava a se manifestar, em, em algumas crianças, elas morriam porque eles não. os médicos não sabiam, não tinha pesquisa, não tinha nada que pudesse comprovar por que, que aquela criança estava passando mal. E aí. Quando né, surgiram as primeiras aplicações de insulina, por exemplo, eu lembro de uma foto que eu vi, uma foto da, da área médica mesmo de medicina, de um hospital onde tinha umas 30 crianças assim, desfalecendo, né, morrendo, e que tomaram as, prim as primeiras aplicações de insulina e aquilo trouxe elas de volta à vida. Né? A gente via em filmes antigos né, que se fazia cirurgias muitas vezes de amputação, sem uma anestesia geral. Então, olha que, que vida triste que a gente teria também se não pudesse contar com uma anestesia, no caso de uma cirurgia, se os diabéticos não pudessem contar com uma reposição de insulina, se a gente não pudesse contar, muitas vezes, com o um Tilenol quando a gente está com dor de cabeça. Mas a questão é que o ser humano é um bichinho desequilibrado. E foi comprovado através de pesquisas internacionais que somente 7% dos remédios consumidos no mundo são necessários de verdade. Então, de todos os remédios vendidos no mundo, 93% as pessoas não precisariam tomar se elas tivessem mais equilíbrio emocional. Mas o que, que acontece? A pessoa se desespera, a primeira coisa que ela vai fazer é tomar um remédio. Porque ela não quer pensar por que ela teve uma dor de cabeça, ela não quer parar um minuto para fazer uma respiração, ela não tem tempo para olhar para dentro e tentar descobrir o que está acontecendo. Não, a primeira ação involuntária já é pegar a bolsinha dos remédios, ou a caixinha dos remédios, ou a caixa dos remédios, que é desse tamanho, e tentar achar lá dentro alguma coisa que lhe dê alívio imediato. É isso que as pessoas procuram, alívio imediato. Só que um remédio, para ele ser considerado um remédio pela ciência, ele não pode estar presente na natureza. E é aí que o problema começa. Sabe por quê? Porque todo o nosso mundo, planeta Terra, ele foi construído para que todo ecossistema que tiver um problema encontre a solução dentro dele mesmo. Então, se você está com dor de cabeça, se você está com o intestino preso, se você está com algum problema, o seu ecossistema está em pane. E dentro do ecossistema onde você vive, existe solução para isso que você está passando. E aí, há 100 anos atrás, quando não existia né, esse boom da indústria farmacêutica, há 200 anos, há 500 anos, há 1.000 anos, como que as pessoas se curavam? Como que elas buscavam ajuda? Nessa farmácia aqui na natureza. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns ramos de alecrim e existem na natureza plantas, ervas, flores, frutas que nos trazem a cura, que nos trazem é, equilíbrio interno, ativando as nossas usinas né, que produzem o que a gente precisa para ter equilíbrio, sem efeito colateral e sem contraindicação. Então, tudo está na natureza, a cura está na natureza. Tem casos que eu vou precisar recorrer à farmácia sim, mas só em 7% dos casos. Em 93% dos casos eu não preciso usar um remédio alopático. Eu mesma já usei, eu já fiz cirurgia, eu precisei de anestesia, graças a Deus que existe, porque não dá para imaginar a dor que seria fazer uma cirurgia sem anestesia. Por quê? Porque foi um momento que precisou de uma cirurgia e teve uma anestesia ali para usar. Mas se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou recorrer a esse tipo de farmácia aqui. Porque eu sei que não vai me dar nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação, porque isso aqui vem da mesma fonte que eu, é da mesma natureza onde eu estou, é do mesmo planeta onde eu nasci. Então ele é perfeito para mim, porque não tem efeito colateral nem contraindicação. Isso aqui foi feito por Deus, o remédio foi feito pelo homem. E tudo que é feito pelo homem deixa falha, porque não tem um conhecimento amplo. E tudo que foi feito por Deus, pela natureza, é perfeito. Então, não deixa rastro, não deixa efeito colateral e nem contraindicação. Claro, tem determinadas plantas que se forem usadas de forma fitoterápica e forem usadas em grandes quantidades, elas podem deixar algum rastro e elas podem deixar algum efeito colateral. Mas ainda assim o corpo vai limpar com o tempo. Agora, remédio é uma coisa muito séria, porque ele deixa efeito colateral colateral ele tem contraindicação. nem todo mundo pode usar determinados remédios e às vezes ele deixa um rastro de destruição no corpo imagina essa pessoa que eu falei lá no início do vídeo que toma 50 cápsulas de remédio por dia como fica o fígado dela para lidar com todos os subprodutos desses remédios que são despejados dentro do corpo outra coisa as pessoas usam hoje uh, ansiolíticos, antidepressivos e psicotrópicos como se fosse cosmético. É, eu já presenciei assim, no avião, estava no avião, duas meninas conversando atrás de mim. Aí uma brigou com um namorado e tava, o avião não tinha decolado, ela estava falando por mensagem, ela estava chateada, estava triste e a outra amiga já falou Ai amiga, deixa eu pegar um Rivotril para você. Então, uma simples discussão com o namorado já é motivo para a pessoa tomar um Rivotril. Um remédio que anula a percepção de realidade, que faz a pessoa dar risada que nem uma boba, né? Para ela não ter que enfrentar aquela situação que ela está vivendo. Então é a mesma coisa, assim, que o carro dá um sinal ali que eu tenho que abastecer. Eu pego um martelo, bem brava com o carro. Para de encher meu saco. E dou uma martelada para quebrar o negócio da gasolina ali. Então o que eu tenho que fazer se o carro está pedindo gasolina? Eu tenho que abastecer com um combustível correto. Eu não posso ignorar a realidade e querer viajar por aí com um carro com, com um tanque vazio. Entende? Então, é assim, a pessoa tem um problema e o psicotrópico, o, anti, o ansiolítico, o antidepressivo, tira ela da realidade dela, ou seja, corta com a realidade, desconecta com a realidade e aí ela vive num mundinho de ilusão, achando que está tudo bem, dando risada, se sentindo feliz sem realmente estar feliz. Então, olha a que ponto a gente chega, ao ponto de recorrer a esse tipo de coisa para não ter que lidar com a nossa realidade. Então, ao ponto de buscar algo que anula a minha percepção de realidade para eu não ter que lidar com a minha realidade. Claro, no momento de surto, no momento que a pessoa está pensando em se matar, no momento que a pessoa está muito surtada, esses remédios têm um, uma utilização por um tempo muito curto e controlado, para que a pessoa consiga superar aquela fase e passar por aquela fase usando terapia. Teve um único caso que eu recomendei é, durante os meus anos de consultório, os meus anos de terapia, que se levasse a moça num, num psiquiatra e que ela tomasse um antidepressivo e tal, porque eu desconfiei que ela estava com traços de esquizofrenia. E aí ela teve que usar porque ela estava pensando em tirar a própria vida. E aí, um tempo depois, ela fez tratamento, se recuperou e parou de usar. Um único caso, porque eu acredito seriamente, piamente, que a cura está na natureza. E isso é comprovado através da né uma terapia consagrada, que já tem mais de 15 anos. A fitoenergética, na verdade, né, se for contemplar toda a pesquisa, ela já tem 18 anos. É uma prática integrativa de cura reconhecida pelo Ministério da Saúde no Brasil, muito respeitada e muito citada em trabalhos de conclusão de curso, em faculdade de naturopatia. Uh, a gente administrou aulas aqui na Unicinos, na Universidade em Cadeiras de Nutrição. A gente administrou cursos de fitoenergética na Pastoral da Saúde, na Pastoral da Criança, na Maçonaria, na Seixonoye. Uh, a fitoenergética é tão universal que ela se adequa a, a todas as filosofias, a todas as linhas de pensamento. Deixa eu pensar no Rotary Club. A gente já foi em muito lugar, centros espíritas, centros espiritualistas. Em muitos lugares a gente já deu curso de fitoenergética, ensinando para as pessoas daqueles lugares como utilizar a energia das plantas né, para levar cura nas pastorais, né, enfim... A fitoenergética é muito abrangente, ela conversa com qualquer tipo de filosofia e a gente já tem na nossa ancestralidade aquela ideia de que o chá da vovó cura, porque é feito com amor, porque é feito com carinho, porque a avó ela tinha uma relação tão bonita com as plantas na horta e no jardim que na hora dela preparar o chá, ela conseguia extrair o melhor potencial daquela planta. As plantas são como a gente, elas têm características bem físicas e características muito emocionais e espirituais. Então, se alguém precisa da minha ajuda física e precisa carregar uma caixa de livros, eu vou lá e ajudo fisicamente a carregar a caixa de livros. Mas se alguém precisa da minha ajuda emocional e me pede um conselho, um amparo, um abraço, eu também sei dar. Então, a planta, ela também atua no estômago, mas ela também atua nas emoções. A planta, ela ajuda... A, a curar uma dor de cabeça, uma tosse, uma gripe, mas ela também pode né, curar as nossas emoções que geraram aquela dor de cabeça, aquela tosse, aquela gripe. Então, é isso que a gente precisa visualizar nessa época que a gente está vivendo, que a natureza tem muito a nos oferecer e que por arrogância, por petulância, por, por essa síndrome de Deus que a gente tem, de achar que a gente sabe mais, que a ciência resolve tudo, a gente foi em busca de coisas sintéticas que para serem considerados remédios nem podem estar na natureza. Então imagina o quão sintético que é um remédio ansiolítico, por exemplo, um antidepressivo, um psicotrópico, que anula os nossos neurotransmissores, que corta a nossa conexão com a realidade. A gente está aqui na Terra para aprender, para evoluir, para crescer e para se conectar à realidade do mundo que a gente vive, não para fugir dela. E os remédios são uma fuga são uma fuga da realidade. Eu sei que tem pessoas que têm problemas, que precisam de medicação controlada ao longo da vida. Eu sei que os remédios são muito importantes, mas esse vídeo é só para você pensar, para você analisar, porque o tamanho da sua caixa de remédio em casa indica a sua distância de Deus, a sua distância da natureza, a sua distância da espiritualidade. Quanto mais remédio você tem em casa, mais distante você está de si mesmo, da sua própria natureza. Porque quem é conectado consigo, quem está em equilíbrio, tem saúde. A pessoa não precisa de tanto remédio. Então, dá uma pensada nisso. Esse vídeo é para você refletir se você não está em processo de fuga da sua realidade, fuga da sua vida. Ah, eu não aguento mais, então vou me encher de remédio. É a mesma coisa que dizer assim, ó, eu não aguento mais a vida, eu vou para o boteco beber. É, eu não aguento mais minha vida, eu vou me drogar. É a mesma coisa. Só que em níveis diferentes. Algumas drogas são lícitas, outras são ilícitas. Mas todas deixam a gente bêbado para a realidade. Anulam a nossa percepção de realidade. Né? Causa uma confusão mental e você acaba se descaracterizando e daqui a pouco não sabe mais quem é. Tem pessoas que tomam remédios 10 anos, 20 anos. E quem sou eu? Não sei mais quem eu sou, porque eu vivo dopado há mais de uma década. A gente tem uma aluna da fita energética que ela é psiquiatra. Aí no consultório dela tem duas salas de atendimento. Uma ela atende com terapia holística, com aconselhamento, e outra ela atende com psiquiatria. Aí tem pessoas que vão lá que não querem se curar. Quem não quer se curar, ela atende com psiquiatria e receita remédio. Porque as pessoas ficam bravas, xingam ela, maldizem ela se ela não dá remédio doutora, o que a senhora está pensando que eu vou me curar com um conselhinho, prescreve meu remédio aí de uma vez, que eu tenho mais o que fazer, tenho mais o que fazer, eu preciso ir, eu preciso fazer minhas coisas, me dá meu remédio aí. E as pessoas que querem se curar profundamente, que querem se libertar das medicações e encontrar né, verdadeira e corajosamente quem ela é de verdade, ela leva para o consultório de terapia holística. Ela atende com as duas coisas e dá esse suporte para quem quer se curar e para quem não quer se curar. Olha que louco isso, né? E no mundo que a gente vive, a gente acha que os remédios vão nos curar, mas a cura é um processo de reforma íntima que você mesmo precisa buscar. E esse vídeo já tá ficando, né, extenso, eu não tenho tanto tempo assim pra falar aqui no YouTube, mas eu tenho tempo, nos dias 19 a 23 de outubro, que vai acontecer o workshop de fitoenergética. É um curso 100% online, 100% gratuito. Ele é completo e vai ser disponibilizado para você nesse período de 19 a 23 de outubro. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever, porque nesse curso você vai conhecer muito mais sobre o mundo das plantas, o mundo das ervas, o mundo dos remédios e todas as possibilidades de cura que as plantas podem trazer para a tua vida. Tá bom? Então, se inscreve, vem participar com a gente. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.